O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso deu posse a 11 novos servidores. A cerimônia foi um momento especial para todos. O Matheus Iscariote relembrou todo o seu esforço para chegar até este momento. E é uma honra tomar posse nessa data tão próxima do Dia do Trabalhador, também, né, que vai ser na segunda-feira. É uma alegria, a gente estuda a vida toda para conseguir. É, ter êxito nessas, é, nesse caso é, para aprovar no concurso público, né? E tomar posse é o, o início de, um, de uma nova jornada. Para a Tamara Vieira, ela já tem uma certa proximidade com o tribunal, pois já prestou serviço como médica, mas agora. Vem um novo desafio. Eu já tenho um relacionamento com o TRT já há 10 anos, né, de prestação de serviços. Então, para mim, está é, sendo muito satisfatório agora estar dentro do quadro de servidores e poder contribuir com a área da saúde. A felicidade de Itamara é compartilhada com toda a família, como afirma sua mãe, Estela Mares Vieira. E para mim é motivo de muito orgulho, acompanhei de perto a, a luta para essa aprovação e certamente hoje é um dia de coroação desse momento. Eu agradeço muito a Deus por isso. A Rosiane Craveiro é uma das novas servidoras. Além de se comprometer em se dedicar ao trabalho, ela também vem valorizar a inclusão das pessoas com deficiência. Eu espero estar tá contribuindo com o pessoal aqui da Justiça do Trabalho, é, no serviço público, e está também, se quando possível, levantando essa bandeira e representando aí essa, essa gama de pessoas dentro do espectro do autismo.